Oi, eu sou o Fernando, tenho 18 anos e sou do Rio Grande do Norte, aqui do Brasil. Eu também fui facilitador na oficina de rádio, na primeira conferência internacional Vamos Cuidar do Planeta. E o que eu achei mais proveitoso na oficina de educomunicação, o conceito de educação é por si só já muito interessante, mas o que eu mais achei interessante foi perceber que a comunicação é algo palpável que nós podemos fazer comunicação, que nós podemos difundir nossos ideais para muitas pessoas, né? Atingi-las com as nossas ideias, com as nossas responsabilidades, com as nossas ações. E isso é muito interessante. Acho que essa percepção, ela nos dá um poder de continuidade. Porque a partir daí, a gente se sente motivado a passar isso para várias pessoas. E isso foi o que eu achei... Brilhante na oficina de rádio. E você foi facilitador de um grupo de delegados que falava qual idioma? Eu fui facilitador de um grupo de delegados que falava português e trabalhei com delegados de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e aqui do Brasil. E esse esse processo também foi rico porque nós é, pudemos conhecer a realidade de alguns outros países relativos relativizar comunicação e a educação. E nós podemos ver que tudo está interligado, certo? Que os problemas que eles vivem são os nossos problemas e que podem ser resolvidos facilmente utilizando a comunicação para a educação.